Agora, uhum. é, eu queria aproveitar esse gancho e falar um pouco dessa semana, que foi bastante a, a, a, cheia de lançamentos, cheia de anúncios da Sony. Uh, e algumas preocupações que eu tenho, uh, levando em conta que... A gente tá falando de... Da, da vida útil do Play 5, né? E para um console lançado no, no finalzinho de 2020, começo de 2021, chegou aqui no Brasil, uh, Agora, eles lançaram o um PlayStation VR 2. E... A gente tem ele aqui disponível no Brasil, Pé? Eu acho que ainda não chegou, não. Embora a gente tenha recebido os e-mails. Ele está disponível para alguns testes na imprensa, né? Mas está chegando aos poucos aí. A Sony está trazendo no Brasil. A gente está acompanhando é, esse lançamento. Mas ele está com um catálogo aqui interessante. E... Mas é aquela coisa, né, Paulão? Ainda não é uma coisa que impacta o mercado. É, Estou vendo aqui os jogos que estão sendo lançados. A gente vai dar, inclusive, uma nota sobre isso hoje. Mas até o final de março serão 14, é, 40 títulos. Hum, e aí tem alguns aqui. Os novos títulos serão Another Fisherman's Tale, Gorn, Knock, Bow and Arrow, Soccer, Hell Sweeper VR, Ragnarok. Runner, uh, Startenders, Tenders, InterTalatic Bartending, Sushi Ben, Swordsman VR, Unplugged Air Guitar também vai chegar. Uhum. É, eu tenho algumas reservas com relação ao VR. Uh, eu espero que a Sony re consiga remediar isso uh, o quanto antes. Mas o que acontece? Eu sou um usuário uh, uh, de VR há um tempo. A gente teve acesso a um um set de HTC emprestado aí por um amigo do canal, e eu joguei, eu, a gente tem a resenha de Half-Life Alex, assim como outros jogos aí que a gente recebeu da Devolver, por exemplo. Um, eu acho que o PSVR, ele começou, o PSVR 2, ele, come, ele, ele deu um passo pra frente e dois pra trás. Uh, o passo pra frente é, é, a gente tá falando de uma nova geração de VR, a gente está falando falando de jogos uh, como Horizon Call of the Mountain que um, é um novo capítulo da, do universo né de Horizon para pessoa que jogou Zero Dawn para pessoal que jogou Forbidden West ele é mais uma história não necessariamente sobre a Aloy, mas uma história baseada naquela aquele mundo né de, de bestas mecânicas e, e, e tribos e uma terra arrasada uh, só que ele só está disponível, ele está disponível exclusivamente no PSVR-2. E eu estou curioso para ver como a Sony vai gerenciar esses títulos. Porque, primeiro, que VR no mercado, pelo menos em termos de preço, ele está sendo tratado como um console diferenci é, diferenciado. Então, se você quiser comprar, por exemplo, vai, a gente está falando do, do Quest 2, que é um dos sets mais populares atualmente, ele está custando 3 mil reais. É mais barato do que um Play 5, mas ele é bem mais caro do que um console é usado no mercado. metade do preço do Play 5, praticamente. É, por aí. E... A, a, a, pra quem fala, não, você ainda precisa ter um PC de última geração. Não, isso já deixou de ser verdade há um bom tempo. O, o VR aí, para quem a, a, vai atrás dele, você já, já tem títulos como a, desde Beat Saber, a, a VR Chat, a... É, é, é, jogos que estão sendo adaptados como. A gente teve aí o, o, o Fasmofobia, foi um grande sucesso de alguns anos atrás. A Mongas lançou ano passado para VR, e ele é um título que você pode, você pode baixar e jogar no óculos no sem precisar de um computador. O mesmo não é verdadeiro do PlayStation VR 2, você tem que ter um PlayStation 5 ali do lado para poder conectar ele o tempo todo. Então, se você quiser ter o PS VR 2, você precisa ter o Play 5. Uh, todos os jogos que você compra para o VR2 eles não podem ser adquiridos em nenhuma outra plataforma então Steam a loja da da Meta uh, jogos que você comprou para o PlayStation VR do PS4 não estão disponíveis para PS VR2 eu acho que isso é um tremendo de uma uma, uma tremenda de uma desvantagem para uma plataforma tão cara tão, tão exclusiva da Sony assim tão premium né e, putz, eu tô triste com, com, com, com, essa, com essa inauguração, porque eu quero ver VR dar, dar certo, e eu acho que a, a, o lançamento do, do PSVR 2, ele já tá, era rumor aí há algum tempo, uh, e aos poucos a Sony já foi mostrando, não, porque os controles, eles vão ter a questão do sensor, uh, sensor tátil, uh, o nosso óculos agora precisa só de um fio para poder conectar ele no videogame, jogar ele, então... Uh, ele é muito mais acessível para pessoas com menos espaço dentro de casa. Eu tenho uma, uma sala que é até ok de tamanho, então com o HTC eu posso botar uma caixinha aqui, posso botar uma caixinha lá, e aí o sensores funciona normalmente, mas a gente sabe que isso não é verdade para a maioria das pessoas. Uh, além disso, é, VR ele virou uma questão de uh, identidade para muita gente. A gente viu aí um, um crescimento muito grande em termos de influências com seus VTubers, com modelos 3D, bonecos, marionetes, que as pessoas usam para poder uh, ter a sua identidade do, do, de canal. Uh, pessoal que curte aí Hololive, por exemplo, uh, todo mundo tem os seus preferidos. Uh, Corone, Iron Mouse, eu, eu não vou lembrar agora muitos nomes, mas... Uh, o que acontece? Esses, é, essas identidades, elas estão sendo transportadas para games como Beat Saber, você pode colocar uma, como um mod, você pode trazer ela para um VR chat, conversar com outras pessoas, ali com o seu avatar personalizado. Bem estilo Ready Player One. Então, uhum. eu tô é, bastante apreensivo de ver esse lançamento uh, não... A, a, a Sony, ela tem um negócio tão irritante, que é, é eu não me misturo. Eu não vou descer pro play com o resto da, da, da criançada, não vou é, a, cruzar as plataformas, né? A gente lembra como a Sony foi resistente com relação a crossplay, por exemplo. E eu achei que eles tinham baixado a guarda.